Muita gente tem a, tem a curiosidade de saber como faz a limpeza do cristal. Na verdade, nós temos que fazer a nossa limpeza para segurar o cristal. Mas tudo bem, você lava na água normal, água corrente, pode lavar com escovinha, detergente, com o que você quiser, com sabonete, só não pode colocar... No sal. Ah, é, mas pode levar para o mar, pôr no mar? Pode, porque o mar é natureza. É, é um sal que é, é já faz parte, né? Agora, colocar no sal para fazer limpeza, não. Você tira a memória da pedra. Lave como quiser, menos no sal. Pode pôr no sol, na lua, nas estrelas. Só não pode lá pôr no sal.